Cara de boi Foi eu que digi, como é que é essa etopeia? É não, não, tá Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma moeba Pra você colocar dentro de uma stress ball gigante Esse é um vídeo para puro entretenimento Se vocês quiserem reproduzir em casa, por favor, não façam a última parte Que vai ser onde eu vou estourar a moeba na minha cabeça Assim, eu vou fazer isso <fixos> dinheiro, O dinheiro é meu, eu faço o que eu fizer com ele Se eu quiser comprar um ano Havaiana e usar uma Havaiana por dia Eu vou me ferrar pra pagar depois Mas o dinheiro continua sendo meu Esse vídeo de hoje é inspirado no vídeo de uma gringa Na hora que eu assisti eu fiquei... Daquelas coisas, antes da gente morrer, a gente precisa plantar uma árvore, escrever um livro e estourar uma estrelas gigante na cabeça da gente. Vocês sabem que eu sou meio pirada da cabeça, então comentem aqui embaixo que outros vídeos zoeiros assim vocês querem que eu faça por aqui. Esse vídeo aqui chegando em 50 mil curtidas, eu já escolho um dos pedidos de vocês aqui embaixo nos comentários e faço aqui no canal pra vocês também. Se inscreve aqui se você acabou de chegar e vamos nessa. Versão brasileira, where Richard? Leão silencioso fazer essa moeda é gigante. Primeiro eu peguei todas as colas que eu encontrei na minha frente. Então eu comprei essas pela internet, comprei essas numa livraria, comprei outras no mercado, peguei de tudo quanto é cor, peguei uma cola branca também. Enfim, cola, cola, cola, cola, cola, cola, cola. Gastei o dinheiro da minha vida comprando cola. E agora eu vou começar a fazer essa moeba por partes. Então primeiro eu tô pegando todas as colas transparentes que eu comprei. E para deixar ela com uma corzinha assim, que eu queria cor de rosa, eu botei tinta cor de rosa para tecido. Mas pode ser qualquer tinta mesmo. E aí eu misturei tudinho até ficar essa coisa delícia. Isso aqui dá vontade de comer, mas não pode, tá? Deixar a consistência da moeba fazer isso deixar de ser uma cola Eu peguei um pouco de sabão líquido, você pode também fazer com sabão em pó E preencher uma garrafa pet com água Até ele ficar bem dissolvido assim e joguei tudo no meu bacião Aí eu fui mexendo, mexendo, mexendo E se você for fazer na sua casa, você vai perceber que a cola vai começar a secar E vai começar a desgrudar do fundo, a desgrudar de todos os lados E ela vai começar a se unir e virar uma coisa só bem legal, bem a moeba. Vamos olhar um pouco mais a mágica da natureza, do vômito de amoeba. E olha só, olha só, vocês viram que massa Que fica, é muito legal gente E aí se vocês quiserem parar por aí ter uma moeba pra vocês, é só vocês escorrerem A água e pegarem a moeba e brincarem E pronto, você já vai ter um amoebão Mas como eu quero colocar na minha stress ball Eu tô pegando esse big bolhão aqui Que eu comprei em loja de brinquedo, mas você pode usar Aquelas bexigas de festa gigante pra colocar bala dentro, sabe? E também tô pegando um pouquinho De vaselina e passando nesse redondinho Aí dentro pra você conseguir encaixar o funil E meio funil, meio garrafa Assim que, eu... que a gente inventou aqui na hora, e você pode colocar direto a moeba seca, assim você tem menos chance de estourar a sua stress ball caso você queira usar ela pro resto da vida mas como a nossa ideia é estourar mesmo no final, a gente tá colocando tudo junto a moeba junto com a água junto com sabão em pó, então enfiando tudo lá dentro pra ficar gigante e bem molenga Agora a gente tá fazendo a outra moeba Que é essa com glitter, misturamos todos os glitters E estamos tacando lá dentro também Vocês estão vendo que já tá ficando uma bola bem considerável Fizemos outra com cola branca Que não deu muita liga, mas Estamos tacando lá dentro também porque a gente não é obrigado E aí, o que ficou foi esse... Troço estranho aí que era para ser uma stress ball mas ficou tipo uma bola para dar stress, entendeu? <risos> de bucha, que engraçado. <risos> mas ó, ficou bem legal, ficou bem divertido. Tirando que é bem complicado de você carregar ela de um lado para o outro, eu acho que se eu não tivesse colocado tanto líquido e tivesse só a moeda ficaria muito mais prático, mas não era essa a ideia. E agora, nesse momento, vocês começam a ver aonde a minha vida virou uma tragédia, entendeu? Estourou a moeba em mim, como assim? Eu ainda tinha que estourar ela em cima da minha cabeça. Veja pelo lado bom. Pelo menos eu tenho uma, uma a moebona ainda. Olha a moeba. só que legal. É. Ai, meu Deus, que <risos> o lado bom é que tava filmando. Mas brasileiro não desiste nunca. Então a gente foi lá, encheu a moeba de novo, prendeu e conseguimos salvá-la pra tentar jogar na cabeça. Não, mas eu só mundo que mundo aí. Aqui. Cuidado, com as Ai, graças, vai, vai, vai, Não, não foi não, não. não, não. não. Deu merda de novo. Fazer o quê? Então a segunda tentativa ficou meio só pra dizer que a gente fez mesmo. Fizemos um balão com um sabão em pó e, e água. Aí vai ter que ser isso aí. Vai ter que servir. Não tirem sal da minha cara não, porque isso é muito mais desesperador do que parece, tá? da desgraça ali é bom, né? Quero ver vocês ali. Eu não consigo, pera. Ai! E como se não bastasse zoar aqui por um dia, não, não é não é o suficiente, nunca é o suficiente zoar aqui, entendeu? Então elas vão lá e, e avacalham com a minha cara de novo. Ó, oh, depois de tudo isso que eu passei aqui, ó, oh, eu já quero dizer que é bom você compartilhar esse vídeo com seus amigos todos, tá? É bom você se inscrever no canal também, porque não é todo dia que eu tô disposta a fazer isso. <risos> Obrigada. E é desse jeito, sendo um cupcake bem mole e nojento, que eu dou tchau. Um beijo, tchau. <risos>